Ah, Olha lá o que aconteceu Dá uma olhada Vê se eu é troço desse Aí pessoal, deu uma adiantada Nosso banheiro Peça alinhada lá Peça alinhada lá Peça alinhada aqui Depois você alinha umas duas é só ir soltando, eu soltei box, ali já dá a virada, agora eu tô fazendo essa aqui ó, da porta né, já virei a segunda do vaso, já dá a virada, agora eu vou colocar aquele pedaço lá, vou pôr essa peça aqui, amanhã é só empapelar, subir essa parede aqui, continuar o banheiro, depois fazer o resto da saia que tem que colocar atrás, show né? Fim de jogo pessoal, última peça colocada ali, ó. agora só esperar secar, amanhã empapelar, soltar a outra parede O resto tudo firme, tudo certo, show de bola Vou só colocar essa aqui, ó. tá alinhada já né, como a outra peça lá já tá colocada, essas aqui já estão alinhadas também, beleza?